Olá! Dando continuidade à série O Meu Primeiro Drone, vamos começar pelas configurações. Hoje irei configurar o rádio da FlySky só para a APM. Vou configurá-lo como ele tivesse 6 canais, mas nos últimos 4 minutos demonstro quais são as diferenças dos 6 e 10 canais e configurar essa parte que falta dos 10 canais. No final já sabem, se gostaram do vídeo, demonstrem. Se não forem subscritos, subscrevam para estar a par das novidades. E compartilhem com os vossos amigos os vídeos para todos termos a mesma informação. Dando continuidade à série do meu primeiro drone. Depois de finalizar a montagem total do F-450. No vídeo de hoje vou configurar o rádio da Flysky. Todas as configurações que eu aqui vou fazer no Flysky é com o firmware original com os 6 canais a configuração é só para a APM e para o meu primeiro drone se quiserem saber como é que alteram de 6 para 10 canais vou deixar aqui o card e vocês clicam lá e assim aprendem como é que se altera este rádio de 6 para 10 canais Ora, inicialmente liga-se o rádio se vos der assim algum erro é porque eu tenho alguma, coisa, alguma chave ativa e eu Vou aqui em OK, em System, OK outra vez, venho cá para o fundo. Mostrar o, o meu firmware, é o firmware original. E vou fazer, não o update mas sim o Reset. E por que é que eu vou fazer o Reset? Porque eu não sei como é que está o rádio com as configurações. E assim fazendo o Reset. Está carregando outra vez OK, aqui dizendo sim. Ele fez Reset e ficou com os padrões de fábrica. E assim já sei que está tudo de fábrica e que só preciso alterar aqui alguns pontos. vemos aqui ao System. Aqui no primeiro, no Model Select, é o modelo que vamos escolher. Mas este pode ser o primeiro. A seguir é alterar o nome. Eu vou pôr aqui o modelo F450. Já lá está o F. Aqui digo ok porque já tenho o F. Agora procurar aqui o 400. Demora um bocadinho. 400. Está ali o 0. Agora vamos procurar um espaço. O espaço está aqui. Passa outra vez aqui. F450, vou deixar o 01. Também para adiantar trabalho. Para salvar, é carregar no cancel e ficar lá com o dedo. Automaticamente o nosso modelo agora já diz aqui F450 é porque se tivermos vários modelos neste rádio assim aqui atrás sabemos que estamos ali no F450. Aqui ficou o nome do modelo que estamos a usar. Podia pôr aqui outro nome ou o meu primeiro drone, só que também não dava. Campo é comprido, ou o drone 1, o drone 2, o drone que vocês quiserem que escrever. Ora nós estávamos aqui em System. O modelo, já alterámos o nome. Aqui não é preciso, aqui também não é preciso, aqui também não é preciso. Aqui eu venho cá mais que um bocado para fazer o, o fail safe que é preciso. Ah, e não esquecendo, eu vou usar o modo PWM que é ligar o receptor à controladora fio a fio, como a gente tem no drone. Se fosse PPM era só um fio que ligava à controladora do receptor. Mas como eu estou a usar fio a fio, é, chama-se PWM. Isto não vou alterar ali nada, aqui também não, aqui também não, aqui também não, aqui também não. Bom, aqui no System para já não vamos alterar nada. Relembrando que isto é o, o rádio com 6 canais. Agora vemos aqui ao setup das funções. Viemos aqui ao reverse. Se carregámos em up e down. Ou só up ou só down. Vamos reverter o canal. E vamos precisar aqui reverter um canal. O único canal que a gente vai reverter é aqui o canal 2. Porque depois na APM fica ao contrário. Quando formos a dar o comando, ele vai fazer o comando ao contrário do que o meu está à espera. Por isso, é só aqui o canal 2. Para fazer o, re o Reverso. Cancelar e ficar a carregar até ele sair. Que é, salvou. A seguir. No endpoint. Nos 6 canais. Venho aqui ao canal 3. E vou atrás para 120. Carrego em cancelar e fico lá a carregar. Até sair. Pronto, salvou. Assim já está 120. Cancelar. Volto tudo atrás. Venho aqui ao System. Venho aqui ao RX Setup. E venho aqui ao fail safe. OK. Venho aqui para o channel 3 que é o canal 3 com o acelerador todo em baixo que é passar aqui este risquinho todo para baixo. Vou cargar em up que é para ficar ali ona, que é para ativar o failsafe que é para quando o rádio perde a conexão com a controladora a controladora entrar em modo fail-safe e assim retomar depois para o ponto de partida de onde arrancou. Ficamos aqui a carregar no cancelar até sair. E vai estar ali menos 119. Isto vai estar ali menos 119 com menos 120 com menos 118. Vai andar à volta destes valores. Vai ficar aí abaixo de 100. Isto também depende depois de como é que os, o, os guimbos estão calibrados. Agora voltamos para trás. Viemos aqui o setup. Ok. Ao endpoint outra vez. Viemos aqui outra vez ao canal 3. E voltamos a pôr isto para 100 Cancelar é ficar lá até sair. E assim, já configurei o fail safe A seguir, aqui o display, não é aqui muito mais para falar, é onde vai estar os nossos comandos. Vocês não estão a ver muita coisa, porque ainda não chegamos lá para configurar. Ora, auxiliares, os canais auxiliares, estes dois canais, serão os únicos canais, quem tem o rádio com o firmware original que vai aparecer nos 10 canais, vai aparecer aqui um, uma lista enorme com os 10 canais para a gente atribuir as chaves como eu só estou fazendo o de 6 canais aparece aqui só o canal 5 e o canal 6 no canal 5 vou pôr aqui esta chave de transposições que serão os nossos modos de voo vai ser onde vamos dizer que está em modo estabilizado ou em modo GPS ou RTL. Aqui é onde vamos pôr as nossas configurações. Por isso, aqui o canal 5. Eu vou andar aqui para cima e para baixo até encontrar o, a chave. que está SWA que é esta. Depois temos a SWB que é esta. E nós queremos que seja esta. A SWC. E assim. Ficamos com esta chave no canal 5. Carregamos em OK. Isto vai passar para o canal 6. E o canal 6, como eu só vou usar o drone sem gimbo Vou usar esta chave. Que é para aumentar ou diminuir os ganhos. Por isso, em vez de estar ali VRB, vou pôr VRA. aqui a procurar, encontramos aqui o VRA e será este o canal 6 o canal que vai dar os ganhos ou o drone, por causa de se tiver ele a subir muito ou se estiver muito instável, eu com este potenciómetro consigo ajustar mais os ganhos e assim ele ficar mais estável ou então se tiver um gimbal o nosso drone passa a ser este quem diz este também pode ser este um dos dois, basta ali mudar, em vez de estar ali o A, estar ali o B. Assim, se tiverem o gimbo por exemplo, passam este para o gimbo e assim conseguem mover a câmara para baixo ou para cima. Mas como o meu drone é sem câmara, este aqui vai ser pós-ganho. E assim, já está esta parte configurada. Cancelar até sair. Ora, aqui no sul não vou mexer. Dual Rate, sim, vou mexer. E vou mexer a onda aqui no Expo. Pegamos para baixo e vou meter 40 em todos. O que é que isto faz? Batemos aqui a chave, porque esta chave assim fica em modo normal e se batermos a chave fica em modo spore. Mas eu para não haver erros, também vou pôr tudo a 40. O que é que eu estou aqui a fazer? Estou a fazer com que os comandos fiquem mais lentos, em vez de eu fazer, por exemplo, assim, ou assim, ou para a frente, ou para trás, e ele vai mais rápido, fica mais agressivo, assim fica mais suave na, na deslocação do drone, para quem não tem experiência. Isto é muito bom, porque assim o drone anda mais devagar, claro, depois eu não tiver experiência, chega aqui no ESP e diminui. Eu é que costumo ter 40, tanto nesta. Vamos aqui ao CH2, também fazer o mesmo. E volta menos 40, tem que ser menos 40 em todos. bater a chave depois normal e também baixar. Aqui em modo Spora, quem quiser pode deixar a zero, porque assim Anda com o ESP, por exemplo, a menos 40. E depois pode bater a chave e se estiver aqui a zero, ele vai ter um comportamento mais rápido. Mas como eu não quero usar a chave para mais nada, deixo assim. Agora aqui outra vez OK. Aqui para o canal 4. Que é este canal aqui assim. Que é para ela rodar mais rápido ou mais lento. vez OK, OK. Menos 40. A ter a chave e pôr também menos 40, cancelar até sair aqui também. Não mixar as chaves também. Não também, não, também, não, e também, também. Não assim neste momento. Fiquei com o rádio configurado para a APM. Fiz a alteração rápida de troca de firmware. Agora está com 10 canais. Se não tiverem este cabo, peçam emprestado, porque só vão usar o cabo uma vez. Basta pedir emprestado, em 5 minutos fazem a atualização e já ficam com o problema resolvido. Eu já alterei até o nome do modo. Continua a ser o F450. Em vez de ser 01, está aqui 10. É relativo aos 10 canais. Aqui nos 10 canais, toda a configuração que foi feita no 6 canais é igual para o 10 canais. Só que aqui no 10 canais vamos alterar em dois sítios. Temos aqui setup. Temos aqui auxiliares, vou alterar esta chave, vou mixar estas duas chaves. Vou pôr esta chave e esta como se fosse uma só. E é chegar aqui e procurar o WC mais D. Que é WA, o B, o C mais D, que é estas duas. Aquele continua ali. Continua aqui por causa dos ganhos. As outras aí já é atribuído o que vocês querem fazer. Por exemplo o 7 posso pôr. O SWA vai ser esta. Do 7 para baixo isto já fica do vosso critério. Pois é só salvar e agora fazer aqui mais uma alteração aqui no endpoint. Aqui no endpoint. No canal 5 para isto funcionar. Vamos aqui ao canal 5 e vamos pôr 75. que é para poder baixar a taxa de frequência para poder caber todos os canais nestas duas chaves os seis canais em duas chaves é bater as duas chaves para passar para aquele lado e baixar também para 75 Carregar em ok e agora ao entrar está ali 75 isto aqui não tem nada a ver com o fail safe. É mesmo por causa destas duas chaves. Tivemos que baixar a, a frequência de cada chave para poder os seis canais caberem nesta, nesta, nestas duas chaves. Senão os seis canais não cabia. A APM não conseguia encontrar os seis canais. Depois destas configurações ficam com o rádio pronto para configurar a APM. E assim na parte do rádio não vai falhar nada. E não percam os próximos episódios da série porque eu também não. E até já.